sou João C. Almeida, sou professor credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e trabalho com a temática ambiental. Atualmente coordeno o grupo de pesquisa em Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, o TEMAS, que abriga pesquisas em torno da temática ambiental ou da relação Sociedade-Natureza. Esse grupo ele atua, ele trabalha em cinco eixos principais de pesquisa, basicamente em torno dessa problemática do desenvolvimento e, e da questão ambiental. Uh, particularmente, do ponto de vista mais empírico, nós temos trabalhado uh, em torno da temática da mineração, dos grandes projetos, de, dos mega projetos, a gente chama de mega projetos de, de desenvolvimento, particularmente projetos de mineração projetos agropecuários, grandes projetos agropecuários ou de infraestrutura como portos, rodovias e temos produzido, orientado pesquisas em torno dessas temáticas. Os estudos tanto de mestrado quanto de doutorado e de pós-doutorado têm apresentado resultados muito interessantes para tentar entender a dinâmica desses processos em torno do desenvolvimento e as suas consequências, os seus efeitos ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de dinâmicas sociais e de dinâmicas naturais. Particularmente é essa, digamos assim, o um grande foco do grupo de pesquisa, que já existe no programa desde 2003, portanto, com um acúmulo de pesquisa já de longa data.